Boa tarde a todos os presentes. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado pelo desembargador João Carlos, diretor da Escola do Tribunal da 23ª Região, na abertura da Semana Institucional. Espero não decepcioná-los depois de uma abertura tão é, singela, tão lírica e tão sensível. Não sei se o que eu vou trazer também contará com alguma sensibilidade, mas a, a ideia é trazer algo reflexivo para os senhores. Cumprimento a, a nobre presidente do tribunal, Dr. Elinei, que nos recebeu com muito carinho, vice-presidente, Dr. Benatar, doutor Edson, desembargador, o representante da ordem, Dr. Lucas, e doutor Tarcísio, desembargador também, e Nicanor, desembargador desse tribunal. Para mim é uma alegria muito grande Hoje é uma segunda-feira, é um momento especial para o Tribunal Superior. Estamos vivendo períodos muito complexos, mas é, eu quero trazer uma abordagem para o senhor, para os senhores, que tema que me foi sugerido, magistratura e sociedade é um tema bem aberto, mas eu dividi em algumas etapas. A primeira etapa é fazer um cenário da atividade judicial antes da Constituição de 88. O segundo cenário é após a Constituição de 88. Depois são os desafios em que os personagens envolvidos nessa trama viverão, que é o Supremo Tribunal Federal, os juízes e o judiciário... Em seguida, o novo papel das Cortes, o que influencia profundamente na atividade da magistratura em primeiro grau. Pois bem, nosso primeiro desafio, não sei se a leitura é possível ou se está razoável para os senhores, é o período que antecede a Constituição de 1988. Aqueles que ingressaram antes, antes de 88, como eu, sabem muito bem como o desenvolvimento da atividade judicial era bem diferente. Esse período foi marcado por uma centralidade da legislação infraconstitucional e um Estado marcadamente liberal. A legislação civil era o grande pilar do sistema jurídico e o direito constitucional tinha por função princípio apenas a organização e a ordenação do Estado. Eu me lembro que, nos tempos da Faculdade de Direito da Universidade Federal, a grande disciplina, a disciplina que mais importava, aquela que mais nos exigia, era efetivamente o direito civil. E era nele que se construíam os grandes alunos e os grandes nomes da faculdade. Desse período, nós podemos extrair algumas características. Por exemplo, entendia-se que o sistema jurídico como um sistema completo, ou seja, um positivismo legalista. Tudo estava dentro do sistema e todas as, as lacunas poderiam ser sorvidas por critérios hermenêuticos que não eram os mesmos que hoje nós vamos vivenciar e que eu vou trazer à tona. As regras e as normas eram sinônimas. É mais ou menos o que agora se quer fazer entender. Com a lei 13.467 de 2017, onde se o juiz não tivesse uma capacidade operativa. E a decisão judicial tinha principalmente um caráter declarativo, embora... É, não se negue a interpretação judicial. Desde a escola exegética, não se negava a interpretação. E, sobretudo, em 1942, quando nós tivemos a lei de introdução ao Código Civil, isso mais se acentuou e deu ao juiz uma maior liberdade, uma maior operatividade. Mas, em síntese, nesse período, a tutela das relações jurídicas patrimoniais é o centro da preocupação jurídica. Tela jurídica patrimonial, pois esta se funda no individualismo jurídico, numa autonomia contratual e na baixa operatividade judicial. Eu quero marcar bem isso, porque os senhores estão escutando esse discurso noite e dia. Baixa operatividade, autonomia contratual e individualismo jurídico, mas aqui era o direito civil. Com o cenário que sucede à edição da Carta Constitucional de 88, nós temos uma grande transformação. Nesse cenário, opera-se a passagem do Estado liberal, Estado liberal aí entendido, aquele que por sua autoridade editava a lei e ela por isso devia ser cumprida, sem nenhum questionamento e sem se afastar de um sentido interpretativo para um Estado democrático de direito, ou seja, um Estado constitucional, e a supremacia da Constituição e seus valores assumem proeminência na ordem jurídica e na interpretação do direito. O artigo 1º, inciso 3º da Carta da República, aponta a dignidade da pessoa humana como o um alicerce da ordem jurídica, mas, a partir disso, três grandes mudanças se efetivam sob a égide do Estado constitucional, indispensáveis a realização desse Estado Constitucional. Uma no terreno das fontes jurídicas, a segunda no terreno da compreensão da interpretação jurídica e a terceira no terreno da técnica legislativa. Quanto ao primeiro, no período anterior, toda norma era sinônimo de regra e os princípios eram compreendidos apenas como fundamentos para a construção das normas a teoria das normas passa a se articular em três grandes espécies, princípios, regras e postulados. Os princípios ganham força normativa, ou seja, resguardam direitos subjetivos e, ao mesmo tempo, influenciam todo o sistema. O postulado são aquelas normas que visam a disciplinar a aplicação de outras normas jurídicas, a proporcionalidade, a razoabilidade, a subsidiariedade, a concordância prática, ou seja, eu veiculo a aplicação de um princípio, eu veiculo a aplicação de uma outra norma. Mas se mantida também a técnica da regra a regra como técnica casuística da norma como fato determinado e sanção correspondente. Esse panorama surge a partir da Constituição. No terreno da interpretação judicial, e isso é muito importante, a atividade judicial, como atividade de reconstrução do sentido das proposições jurídicas, opera a separação entre o texto e a norma, ou seja... O legislador vai otorgar textos e não normas jurídicas. Da unidade entre texto e normas, passa-se a separação de ambas e a função do juiz de uma função meramente declaratista vinculada a um sistema legalista positivista, transmuda-se em uma função criadora da norma para o caso concreto, exigindo maior argumentação jurídica como forma de manutenção da coerência e da racionalidade do discurso jurídico. Daí a importância que se deu a partir do novo Código de Processo Civil e da Lei 13.015, então, hoje revogada em parte, com a racionalidade do discurso e maior coerência da argumentação. E quanto à técnica legislativa, avança-se da técnica legislativa casuística, que é a sanção e fato e sanção, para a casuística aberta com termos indeterminados com ou sem consequências jurídicas na própria proposição. Exemplos são os princípios, os conceitos jurídicos indeterminados e as cláusulas gerais. Nós podemos observar aqui uma, um, um, um fato muito interessante. Com a CLT de 43, ela se caracteriza quase... Que na sua totalidade, com conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais. E, através dela, se dava uma profunda operatividade ao magistrado do trabalho. Há um exemplo clássico e a própria aplicação do artigo 9º da CLT. O Código Civil, inspirado nesse sistema da CLT, adota metodologicamente três princípios, sociedade eticidade e operatividade, e passa a ingerir sobre os contratos na relação entre os comuns. E nós parecemos que agora estamos andando em sentido contrário. Esses conceitos jurídicos indeterminados são espécies normativas em que no suporte fático há termo indeterminado, mas com consequência jurídica legalmente prevista. Já as cláusulas gerais, elas são espécies em que a indeterminação se encontra também no suporte fático quanto na própria sanção. E por isso exige do juiz uma maior participação na atuação e na interpretação. E as regras da casuística fechada, técnica da casuística da norma contendo fato determinante e sanção corresponde ao que nós chamávamos de centralidade infraconstitucional dos códigos, ou seja, era o sistema fechado. Hoje, ele é apenas uma parcela da atividade jurisdicional do juiz. Agora, para o controle desse novo tempo, a atividade jurisdicional exige estabilidade, integridade uniformidade. Pode-se ler também coerência. E a argumentação jurídica é o elemento indispensável para esse novo tempo. Mas vamos desenvolver os desafios da atividade jurisdicional nesse novo quadro, contextualizando-as. Ciência na atualidade, falácia da busca por verdades absolutas. Nós vivemos um tempo em que a verdade é tida como algo factual, presente. É uma construção social delimitada no tempo, Lembremos-nos de alguns exemplos acima. Vamos imaginar, por exemplo, que a Corte Suprema Americana, no século XIX, impede que um cidadão ingresse em juízo porque não entende nele a condição de cidadão. Ou seja, é o caso do Red Scott em que esse negro americano não teve reconhecido os seus direitos de cidadão, sobretudo a possibilidade de ingressar na justiça. Imagine hoje nós pensarmos numa uma decisão da corte americana com alcance como tal. Aumento crescente da complexidade e fragmentação das relações sociais. Novas Demandas para o direito, surgimento de novas tecnologias da informação e da com, da comunicação, tendo com, como consequência os algoritmos. O caso Uber, que hoje tem trazido no país inúmeros debates, não só no Brasil, mas como no mundo, como o direito do trabalho, por exemplo, lidará com essas normas-formas tecnológicas para efeito de pacificação desses conflitos sociais. O desenvolvimento tecnológico tem sido de uma tal forma acelerada que ele começa a invadir os escritórios de advocacia, começa a invadir os tribunais e começa também a fazer a substituição desses membros de tribunais e de advogados por computadores. Hoje, no direito americano, já se sabe que escritórios inteiros estão sendo reduzidos a quase um terço, porque os computadores, no exame das provas e das pesquisas, são capazes de um período mais curto e mais rápido, e um trabalho mais eficiente, de dar uma resposta mais precisa para os advogados. E temos aqui um caso muito interessante, que é de Lawrence Lassig. Ele tem um livro sobre Code and the Other Law of Cyberspace. Esse, esse livro trabalha muito com a possibilidade de que a inteligência artificial venha substituir efetivamente os seres humanos em inúmeras atividades. E mais, ele traz uma, uma sinalização muito grave, porque ele diz o seguinte, ninguém sabe quem alimenta esses algoritmos? E o que consta na alimentação desses algoritmos? E esses algoritmos são capazes de fazer uma série de, de circunstâncias e atividades judiciais de uma forma incontrolável isso tem sido denunciado em inúmeras obras jurídicas, em inúmeras obras sociológicas e também em algumas é, que os senhores podem ver do, do, do TED, em que trazem as dificuldades da utilização dos algoritmos nas relações com os seres humanos, pondo a evidência o individualismo, seja no recrutamento de pessoas para as atividades, seja também na própria seleção para ingresso em, em empregos e trabalhos, inclusive exclusão por força de possíveis doenças genéticas. Essa crise da ideia de direito como um sistema lógico, conceitual, revela a crise da dogmática, como assegurar justiça e segurança em uma sociedade complexa, na qual nem mesmo o legislador acompanha o ritmo dos acontecimentos como nós temos visto ultimamente. O direito é muito mais rápido do que a, a realidade é muito mais rápida que o direito e nós não conseguimos responder às demandas e estamos nos arrastando para poder alcançarmos algum resultado para trazer paz social. Mas quando eu Ingresso nesse estágio, eu tenho, venho com outro risco, o risco do totalitarismo e a necessidade da proteção da esfera privada. Nova reflexão sobre a questão da supremacia do interesse público. Não preciso dizer para os senhores o quanto tem sido feito sobre a desculpa, podemos dizer assim, da proteção do interesse público. O risco da supremacia do interesse público, em detrimento do interesse privado, ameaça a consagração do princípio da indignidade, que é o vértice da nossa Constituição. Esse, esse tópico fala por si mesmo. Os senhores devem estar pensando em, em várias hipóteses em que nós temos presenciado esse absoluto é, esmagamento do, do do indivíduo e da própria dignidade, e discussões, inclusive, em torno do direito ao esquecimento. Quais são as novas perspectivas metodológicas? E aqui eu estou me referindo ao juiz. Tudo isso é o que envolve o juiz no contexto de sua atividade. Como o método não assegura a verdade, deve ocorrer um pluralismo temático metodológico, Aqui compreendido como veículo que assegura o resultado, a verdade por repetição claramente observável na questão da interpretação. Revalorização da interpretação como atividade criativa e a necessidade de evitar excesso de subjetividade, preocupação em assegurar a coerência e a racionalidade do discurso jurídico não dando espaço para a arbitrariedade, o relativismo e o irracionalismo. Nós podemos verificar em decisões, sobretudo de tribunais superiores, e não me furta dizer do meu próprio, em que cada vez mais se reduza a fundamentação jurídica, a pretexto de se dar conta, dar cobro do volume de processos, nós temos adotado decisões monocráticas e decisões cada vez mais sucintas, em detrimento da necessária segurança para que nós possamos ter estabilidade no sistema. E essa preocupação com a legitimidade do direito e com a segurança, a valorização da argumentação jurídica como forma de assegurar coerência ordenamento e convencer os detinatários da norma, ela tem uma dupla finalidade, é a coerência social e a coerência sistêmica. Quando eu falo em coerência social, é o que o novo Código de Processo diz que os tribunais deverão estabilizar suas decisões. E quando eu falo em coerência sistêmica, é exatamente isso. Por meio dessa estabilidade se cria uma previsibilidade, uma segurança e uma estabilidade para aqueles que estejam nas mesmas circunstâncias de fato e de direito. Mas aí os princípios e sua importância diante de, da impossibilidade de a lei prever todos os casos específicos retomam a complexidade que vai exigir da argumentação jurídica dos magistrados a formação dos precedentes e a referida estabilidade. Ou seja, centralidade dos princípios constitucionais e não mais uma centralidade de uma legislação infraconstitucional. Isso leva ao fim da clausura operacional entre o direito público e privado e à busca pela interdisciplinaridade ampla. O direito não como um objeto de conhecimento prévio, mas como experiência de elaboração contínua e realização permanente. Isso nos leva a uma preocupação cada vez maior com a argumentação e a estruturação do discurso jurídico. Por isso, a necessidade é a importância da fundamentação das decisões judiciais, embora nesse volume astronômico que nós temos resolvido. A psicologia comportamental e crítica à racionalidade, como evitar que as limitações da racionalidade humana leve a erros de julgamento. Nós sabemos quantas e quantas vezes terminamos uma sentença, já premidos pela próxima que devemos fazer, no Tribunal Superior do Trabalho temos recebido uma média de 1.500 processos por mês para cada gabinete, algo impensável em termos de construção de uma jurisprudência segura, estável e equitativa, mas esse é o nosso estágio que vivemos. Kahneman tem um livro chamado Rápido e Devagar, ele é um neurocientista, e ele cita um caso das tutelas da liberdade, num tribunal de Israel. E é mais ou menos como essas nossas varas criminais de, de custódia, em que os juízes têm que definir se liberam ou não liberam os réus ou os acusados é, da prisão, antes de prosseguir nos processos. E ele fez uma pesquisa durante um longo tempo e concluiu o seguinte... Todos aqueles casos que ingressavam próximo ao horário de almoço, depois de iniciar uma jornada às oito da manhã, dificilmente eram liberados. Voltando do almoço, os magistrados, a maioria deles era liberada. Veja o problema que se apresenta na atividade judicional do juiz como ser humano as suas necessidades. Isso foi constatado mediante uma longa pesquisa. Agora eu pergunto aos senhores, isso aqui é só uma influência pela fome. Imagina a imprensa quando defende determinadas bandeiras. Qual a posição do juiz do trabalho? Será que eu vou ser um juiz que alimente os fundamentos do direito do trabalho ou eu vou ser um juiz que faço fazer concretamente o que se espera nesses novos tempos, premidos pela imprensa e pelo poder comunico e pelo capital. Qual é a nossa função, qual é a nossa identidade? Isso foi muito bem colocado aqui. Sobre os desafiados, foram os desafios, os contextos, agora vamos falar dos desafiados. Primeiro deles, por óbvio, o Supremo Tribunal Federal, que é órgão de cúpula do judiciário e tem por função princípio a guarda da Constituição, bem como a preservação dos seus valores e fundamentos e da ordem jurídica baseada na supremacia da Constituição no sistema jurídico. Bom, a Constituição deixou clara quais são os valores. Não são valores infraconstitucionais, são valores fundados em princípios em que o alicerce é a dignidade da pessoa humana. Mas como ele vive? Como o Supremo vive? Houve uma pesquisa feita pela Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, com o professor Tomás Pereira, professor de Direito Constitucional, e a FGV mantém um laboratório de pesquisa sobre o STF, a carga de processos a serem julgados em torno de centenas de milhares de ações todos os anos. Em 2004, em 2004, foi promulgada a Emenda Constitucional 45, que trouxe duas inovações para tentar resolver o problema do Supremo, a súmula vinculante e a repercussão geral. Essa súmula vinculante ela foi fundada no Instituto Analógico do Sistema de Precedente, que é o Estado de de forma que, ao decidir determinada questão, uniformemente obriga o judiciário, a administração e o próprio tribunal. A repercussão geral, na verdade, ela é análoga ao writ certiorari. Constituiria na maneira de o STF filtrar os casos que mereceriam ser julgados pela Corte, qualificando-os qualificando e as respectivas decisões. Guardem isso aqui, porque a transcendência vem lá na frente. Segundo Tomás Pereira, professor Tomás, em 10 anos de vigência dos institutos, o STF editou 56 súmulas vinculantes sendo que três em 2016, no mesmo período, 894 processos foram submetidos ao exame da repercussão, sendo que em 283 houve a negativa de repercussão e 604 foram reconhecidas e sete estavam sob análise. Conclusão, desse total... 329 tem o julgamento de mérito pendente e conforme a avaliação levariam entre 10 ou 12 anos para serem julgados sem que novas repercussões fossem reconhecidas sem que novas repercussões fossem reconhecidas qual é a conclusão que se extrai desses filtros que o supremo criou através da legislação o filtro uniformiza não qualifica e e gera um acervo de suspensões impensável nos tribunais. O Tribunal Superior do Trabalho hoje chega a ter 60 mil processos suspensos. A suma vinculante uniformiza, mas não resolve a questão. E mais, podemos dizer que temos 11 Supremos Tribunais e que houve exacerbação de decisões monocráticas no percentual desse período de pesquisa de 97,7% das decisões por ano eram decisões monocráticas, que deveriam ter como base decisões do plenário, tecnicamente, mas não tinham. 2% foram decisões de turma. E, acreditem, senhores, 0,27% foram decisões do plenário no suplano. As decisões do plenário é que deveriam fazer com que as monocráticas fossem editadas mas dá-se o inverso qual é o segundo personagem nesse contexto o juiz somos nós a alusão ao juiz Hércules aí não quer trazer aquela ideia de Dworkin pura e simples mas aqui ela se faz no sentido de buscar um paradigma, paradigma o modelo de julgador mas para enfatizar o trabalho o hercúleo, e aí é que entra, de equilibrar as dicotomias que caracterizam o direito na contemporaneidade. Quais são elas? Faticidade e validade do direito. Como o juiz equilibra a ordem e a isonomia formal que se exige para a regulação de uma sociedade complexa com a necessidade de legitimidade e aceitação racional das normas e das decisões judiciais pelos cidadãos. Eu não preciso nem comentar aos senhores que hoje o percentual de credibilidade no Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, hoje é de 24%, é um dos menores de toda a história. É preciso fazer esse equilíbrio para que nós possamos realmente Atingir aquele desiderado que a sociedade espera de nós. Regras e princípios. Está dito aí o tempo todo, no que tange a reforma, que o juiz não pode interpretar, que o juiz não pode isso, que o juiz pode aquilo. Aplicar e interpretar regras e princípios, sabendo o papel de cada norma e como se relacionam entre si, é um dos nossos desafios. Ninguém, ninguém imagina que o juiz não... Não cumprirá a lei, mas a lei tem que ser adequada ao comando constitucional. Dimensão principiológica e dimensão pragmática do discurso jurídico. Conciliar harmonicamente as dimensões principiológicas e pragmáticas, consequencialistas, do discurso jurídico em uma argumentação coerente. Ou seja, eu preciso, ao longo das minhas decisões, Trazer um equilíbrio entre aquilo que diz respeito a uma dimensão principiológica ao resultado prático daquelas decisões. Raciocínio sistemático e raciocínio problemático. Valorizar a riqueza do caso concreto sem ignorar a importância de manter a unidade do sistema. Equilibrar o micro e o macro. Isso tudo que eu estou dizendo para os senhores, são os desafios que dia a dia nós temos nas nossas decisões, especialmente num tribunal superior, e também nos tribunais regionais e também na construção da decisão que se dá em primeiro grau. O direito e, o, e outras áreas do saber, incorporar o conhecimento de outras áreas, economia, sociologia, psicologia, matemática, estatística, informática, ciências, sem desconfigurar a identidade e a racionalidade do discurso jurídico passado e futuro. Eis aqui um ponto importante num período de transição legislativa. Respeitar e dar continuidade ao passado quando necessário, mas também saber quando e como estabelecer rupturas, sentenças como capítulos de um romance em cadeia, conciliar os efeitos presentes e os efeitos prospectivos da decisão, ainda mais num mundo cada vez mais fragmentado e um mundo... Tão rapidamente alterado. Agora o que nós assistimos aqui, que proporcionado pelo desembargador João, é um outro dilema do juiz, razão e sensibilidade. Julgar não envolve apenas faculdades cognitivas, mas sensibilidade e alteridade. Alteridade para compreender o outro e suas demandas. Aqueles que vêm à justiça, eles têm necessidades, eles têm que ser recebidos com compreensão e com complacência, porque eles estão ali quase como pacientes. E nós temos que saber necessariamente trabalhar com essa sensibilidade, mas também sem perder a razão. Indivíduo e sociedade, interesse privado e interesse público, equilibrar a solução da lide concreta, com as repercussões sociais da decisão. Terceiro personagem, o judiciário. O que, que o cidadão espera hoje do judiciário brasileiro? Ele espera tudo. Por que, que nós temos 100 milhões de ações na justiça? A expectativa não é de uma justiça ilimitada, mas de uma justiça total. Saber educar, conciliar, comunicar, guardar distância e estar próximo e não apenas interpretar e ajudar É o judiciário como judiciário, como legislativo e como executivo. E é por isso que nós passamos agora a estar na Berlinda, porque nós ocupamos os espaços dos outros poderes. Quando definimos políticas públicas, quando definimos ações constitucionais e quando nós podemos. Participamos de quase tudo, educar, conciliar, comunicar, guardar a distância e estar próximo. O Estado social de direito exige a intervenção pública como instrumento de promoção e de igualdade dos cidadãos, assumindo complexidades que conduzem a modificações do sistema político e o papel dos poderes. É exatamente o que eu dizia. Quando o Legislativo se mostra abúlico, o judiciário tem sido acionado e aí nós temos tido uma série de problemas ao fundamento da caracterização do ativismo judicial. Há uma notória insuficiência das garantias políticas e dos direitos humanos pela incapacidade do Legislativo e do Executivo de atuarem na sua promoção provocando a inclusão do judiciário nesse cenário em face das expectativas constitucionais. Ou seja, eu volto ao vértice que me obriga a uma atuação no silêncio e na omissão dos outros poderes. Os juízes do modelo tradicional, que é o modelo weberiano, são portadores de saberes teóricos que os legitimam em face da origem pela qual foram selecionados e entraram para o aparelho do Estado. Nós partimos da premissa, muitos de nós, de que se fizemos, os, fiz, fizemos o concurso, fomos aprovados, nós temos o saber jurídico, nós sabemos e nós decidimos. Grande erro. Esse modelo, apesar de ser o melhor de todos os modelos, ele não nos torna capazes o suficiente para o exercício de nossas atividades, sobretudo numa atividade tão complexa quanto a nossa. E nós devemos ter aqui a humildade de saber que as nossas limitações são grandes e não são poucas. Essa legitimação não, deve, não deriva de saberem como se faz, de possuírem técnica, mas da conscientização que a magistratura deve ter do papel que exerce na sociedade atenta à educação ética e deontológica. A Escola Nacional, numa iniciativa singular, tem propugnado a mudança desse novo sistema de concurso e pretende, e já tem um projeto pronto, encaminhado ao CNJ, em que altera as provas do concurso. A prova é, de múltipla escolha seria a faculdade do tribunal transferir -a para a segunda prova. E nós iniciaríamos a prova do concurso com a prova escrita, a prova específica, de maneira que nós pudéssemos recrutar aqueles que já estivessem habilitados mais profundamente, a submissão de um concurso com uma precisão técnica um pouco mais é, elevada. Hoje nós temos um mercado que surgiu em torno dos concursos públicos e tem dominado, inclusive levado à terceirização dos concursos por meio da, de fundações que têm administrado todas as provas relativas à admissão de, de, de juízes e nós estamos trabalhando para ver se conseguimos alterar esse sistema, ao menos facultativamente, para que possamos fazer um recrutamento com mais é, profundidade e com uma outra perspectiva. A independência não significa, e essa independência da magistratura não significa autonomia absoluta, exibicionista e que se esgota na própria realização individual, mas trata-se de uma independência como garantia de, existência, de inexistência de privilégios na aplicação da lei, ou seja, como autonomia no desenvolvimento de uma função. Isso hoje é fundamental. O significado da independência do poder, externa e internamente, deve ser objeto da formação deontológica dos magistrados. Nós vamos trabalhar agora, talvez no segundo semestre, com um curso junto com a Infan que já está bastante adiantado, sobre ética judicial e com os princípios de Bangalore, e que tem sido extremamente bem recebido na Justiça Federal e na Justiça Comum. E nós pretendemos incorporar esse curso para o nosso segundo semestre. Uma tomada de consciência dos valores em jogos de jogo, conflitos possíveis entre esses valores e quais as margens abertas à intervenção desse juiz e qual a relação entre o sistema normativo e a realidade e a função jurisdicional. A busca de segurança jurídica através de novos instrumentos processuais com vistas à realização da isonomia sob a lei. O que, é que temos hoje? 100 milhões de ações em tramitação nos tribunais do país, Buscas por soluções extrajudiciais. Conciliação, e nós temos aqui algumas dificuldades, e aqui eu coloco reflexões, porque as nossas normas eram, então, imperativas e cogentes. arbitragem, solução de grande impacto econômico, ninguém descuida da arbitragem no direito coletivo, mas começa a questionar qual é o alcance, o que ela vai aonde ela vai nos conduzir nos dissídios individuais. E o que tem sido muito falado, que é a mediação. Só que a mediação, tecnicamente, ela só se refere a relações continuativas e... Ali se busca uma subjetividade o mediador jamais sugere qualquer forma de conclusão ou qualquer forma de conciliação. O mediador é um terceiro, é um estranho que não participa do processo. Ele trabalha a subjetividade daqueles que estão em conflito. Mas esse é um, um novo tempo que nós vamos ter que trabalhar para saber o real significado dessa dessa... Dessas é, soluções alternativas. Agora, o que muda em termos de papel das Suprema Cortes, das Cortes Superiores? Nós tínhamos até a vigência do CPC e da Lei 1315 13.015, é, uma distinção que podemos fazer entre Cortes de Justiça e Cortes suprema Na verdade, essa distinção ela é originária de obras do Daniel Mitidiero, do Marinone e de alguns outros. Essas Cortes de Justiça, elas, por exemplo, no papel do Tribunal Superior, eram Cortes voltadas à justiça do caso concreto, cuja função é controlar a interpretação dos fatos da causa, da prova produzida e do direito aplicável ao caso concreto. É de forma a fomentar o debate a respeito das possíveis soluções interpretativas por meio da jurisprudência das Cortes voltadas à unidade do direito. Ou seja, nós tínhamos aqui, nós estamos sempre julgando em relação ao passado. As Cortes Supremas, elas têm uma nova função. Hoje, o, o, o papel do, que se vai é, construir para o STJ, o Supremo e o TST, são cortes que interpretam o direito a partir do caso concreto, dão a última palavra a respeito de como deve ser entendido o direito constitucional federal no país por meio de precedentes e afirmam o princípio da segurança jurídica. Nós temos agora tribunais voltados para o futuro, para uma visão prospectiva e não mais uma visão pretérita. E como é que isso se caracteriza? Essa interpretação como meio de controle das decisões diz respeito ao nosso passado. É uma perspectiva formalista e cognitivista da interpretação judicial. A corte de controle da legalidade das decisões recorridas, ou seja, o tribunal julgava sempre em atraso aquele acervo que lhe era é, chegado e trabalhava com a jurisprudência passada. A jurisprudência da Corte, então, era parâmetro para aferição do acerto ou desacerto das decisões das instâncias ordinárias e dos casos decididos. Era uma atividade reativa, preocupada com o passado. O recurso era fundado na, no jus litigatórios, ou seja, na LIDE, no conflito individual, e pouca autonomia tinha para gerir atividade interpretativa. A interpretação do direito é apenas um meio para o fim de controle da decisão recorrida. É por isso que, pela violação, pela divergência, nós estabelecíamos a jurisprudência para o passado. A uniformização tem um papel instrumental, de modo que o seu desrespeito constituísse em algo até natural. Como funciona hoje o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal e o STJ? é uma perspectiva cética ou não formalista da interpretação, em especial quanto ao aspecto lógico argumentativo que encara suas decisões como corte de adequada interpretação do direito, que se vale dos precedentes como meio de orientação da sociedade civil e da comunidade jurídica a respeito do significado que deve ser atribuído aos enunciados le legislativos. Ou seja, essa atividade é para o futuro, não é mais para o passado. O discurso dirigido à Corte viabiliza, viabiliza a tutela do direito constitucional e dispõe à Corte de ampla autonomia para gerir a sua agenda. Ou seja, são os repetitivos, os IACs e das matérias que são sendo pacificadas no pleno. A interpretação do direito, portanto, passa a ser o fim, ela não é mais meio, eu não controlo as decisões que estariam contrárias à jurisprudência do tribunal. Ela começa a criar o comportamento para o futuro, sendo o caso concreto o meio a partir da qual a Corte desempenha sua função. A formação do precedente tem um papel central na violação aos precedentes que impõe um rompimento com o sistema jurídico com o fim do processo e o descumprimento da Constituição e do papel do Estado do direito por sua tríade segurança, igualdade e tutela. Ou seja, é uma corte hoje que corre o risco, em sentido contrário, de colocar também todos os casos na mesma vala. É fundamental a argumentação jurídica dos tribunais, das decisões de primeiro grau, para que se criem as verdadeiras distinções entre os casos que são submetidos a juízo essa busca leva a uma coerência sistêmica, é uma coerência social, que já me referi. E, a partir dessa coerência sistêmica e social, eu vou falar muito rapidamente da transição legislativa no, nos tribunais superiores. Os tribunais regionais, a partir da Lei 13.015, eles passaram a ter a uniformização da jurisprudência. Tinha o IAC, o IRDR, mas poderiam internamente, por força da Lei nº 13.015, uniformizar através de, de, de sessões respectivas, e fariam os controles dessas decisões através das reclamações. Essa função desses órgãos fracionários estabelecia uma outra consciência. Como os tribunais foram fracionados de forma ampla em várias turmas, houve uma maior é, dispersão da jurisprudência e uma insegurança muito grande em face da distonia da jurisprudência dentro de um tribunal. E a lei 9756 de 98, ela previa a possibilidade de a uniformização interna no tribunal sem obrigatoriedade mas já mudava o parâmetro do tribunal porque o TST só poderia uniformizar a jurisprudência entre os tribunais. Como ele uniformizava entre os tribunais, ele não tinha nenhuma possibilidade de uniformizar dentro dos tribunais. E isso levou a que a, a, os tribunais regionais tornassem -se tribunais de passagem. Todos recorriam para o TST. Mas, para piorar e agravar essa situação, havia uma orientação jurisprudencial e uma súmula do TST que dizia o seguinte, que conhecido o recurso por um dos temas, devolvia o Tribunal Superior todas as demais matérias do recurso. O que, que significa isso em síntese? Um exemplo clássico que nós sempre demos, o Tribunal do Rio Grande do Sul tinha a tese relativa aos honorários advocatícios e, em todos os casos, ele aplicava a súmula dos honorários de sucumbência. Aquilo contrariava a súmula do Tribunal Superior do Trabalho. O que, que acontecia em todos esses processos? Todos iam para o TST. Indo todos para o TST, toda a matéria de competência do Tribunal Regional do Trabalho era transportada para o TST. O Tribunal perdeu a autoridade na consolidação da sua jurisprudência. O que, é que nós fizemos a partir da 1315? Obrigamos a uniformização no âmbito dos tribunais. Nós dividimos a uniformização do Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal da Unidade ao Direito, então ele uniformiza entre quando houver divergência, se não houver a matéria fica no Tribunal, não vai para o Tribunal Superior, e os tribunais regionais próximos às questões de fato e de direito uniformizavam a sua jurisprudência e elas passavam a ser a jurisprudência que conduzia aquele Tribunal Federativo no seu âmbito jurisdicional. Com a ruptura da Lei 13.015, nos quatro parágrafos da Lei 13.467, fez-se que não fosse mais obrigatória a uniformização dentro dos tribunais obrigatória por comando é, do Tribunal Superior devolvendo essas questões. Qual foi o resultado? Nós tínhamos equalizado a jurisprudência, a, a distribuição do Tribunal Superior do Trabalho, numa média de 400 a 500 processos por gabinete por mês, porque havia maior estabilidade dentro dos tribunais, menor recorribilidade, tribunais criavam até é, sessões de execução, aquilo gerou uma, uma grande é, redução de acervo e de aceitabilidade das decisões, legitimidade dos tribunais, mas agora, com a revogação desse dispositivo, muito embora 926 e 927 do Código de Processo Civil exijam que os tribunais uniformizem e mantenham estável, íntegra e coerente a sua jurisprudência, o que o Tribunal Superior do Trabalho tende a reconhecer, vai fazer com que as turmas podem, é, mediante um instrumento é, Adotado pelo Tribunal, uniformizar a jurisprudência e, a partir daí, só a partir daí o recurso iria para o TST. Mas o fato é que, em três meses ou quatro de vigência da lei, que estabeleceu a transcendência como critério de recebimento prévio de recursos, a nossa distribuição pulou para quase quatro 4.000 processos por gabinete nesses três meses. Ou seja, levou-se toda a jurisprudência dos tribunais para dentro do TST, na expectativa de que a transcendência levasse à admissão da tese e, com isso, a parte lograsse êxito, ainda que se trate de um requisito prévio. Eu vou passar brevemente sobre essa parte que já... É, mencionei em parte. E quando nós estávamos com a Lei 13.015, nós revogamos essa súmula que devolvia toda a matéria para o Tribunal Superior através da Instrução 40 e fizemos com que... A parte que teve um dos capítulos da decisão admitidos era obrigada a entrar com agravo com relação às demais, ou seja, para preservar, fortalecer as decisões dos tribunais regionais e não enfraquecê-los. Mas, infelizmente, por um capricho pessoal de alguém que ficou dez anos vencido quanto à instalação do critério da transcendência, porque foram cinco comissões no Tribunal Superior do Trabalho, todas rejeitar a possibilidade de regulamentação da transcendência, porque é impossível, e eu vou mostrar aos senhores, ela acabou revogando os dispositivos e instaurando a transcendência a fórceps na Justiça do Trabalho. E eu vou mostrar o que vai acontecer com o TST. Com a Lei 13.015, e aí vem um detalhe importante, e vejam bem a diferença que isso vai fazer, as súmulas anteriores e posteriores à Lei 13.015, tinha um tratamento diverso. As anteriores eram construídas sobre um outro modelo jurídico e não traziam a argumentação jurídica, a raça o decidente, os motivos determinantes para que se estabelecesse o caso, o leading case que pudesse adequar os demais subsequentes, pois elas eram, então, súmulas persuasivas. Agora, com a transcendência, a coisa mudou. E eu vou explicar. E o tribunal trabalha com os incidentes de repetitivos e assunção de competências no âmbito da STI, alguns casos no pleno, quando envolver súmulo e OJ, em face da última alteração do regimento interno, e automaticamente esses incidentes vinculam todo o Brasil. Aí veio a transcendência. Eu estou falando da mudança do papel da corte. A, a, a imagem não é uma imagem de opinião minha apenas. Os senhores vão ver o que vai acontecer. A primeira pergunta que eu diria para os senhores é o seguinte: será que nós temos uma regulamentação da transcendência? Será que basta eu dizer que é, transcendência social é o reconhecimento dos direitos sociais constitucionais? Que transcendência econômica é demanda de alto valor? Alto valor para quem? O que é o alto valor? Ou será que com isso eu viabilizo as grandes demandas e os grandes devedores? E a transcendência jurídica? Os senhores já perceberam o que ela significa? Que a 13.015 valorizava os tribunais e reduzia o papel do TST, porque cortava no meio a jurisprudência. No meio. Nós só entraríamos se tivesse divergência entre tribunais. E quando o tribunal uniformizava a jurisprudência, ele trazia todos os fundamentos relevantes à tese vencedora, e vinha o voto vencido com todos os fundamentos relativos ao voto vencido. Imagine passar um recurso por violação nessas circunstâncias. Era dificílimo. E, com isso, estava valorizada a decisão do Tribunal Regional e a decisão construída entre a primeira e a segunda instância. A transcendência, não. O senhor sabe o que é transcendência jurídica. Estão acompanhando a lei. A lei nova. Imagina se os senhores vão debater a lei 3.467? Doce ilusão. Quem vai decidir é o TST, impondo de cima para baixo, porque a é transcendência jurídica basta chegar a uma matéria que o recurso vai ser guindado. Isso é democracia judicial, isso é construção de precedente, nós estamos num sistema de precedente. O sistema de precedente inverte, embora alguns custem a teimar com relação a isso, o precedente, como eu disse e venho falando ali anteriormente, ele é construído a partir do primeiro grau, que faz a fundamentação, estabelece os fatos, as circunstâncias, o segundo grau analisa, Reitera, reforça, acrescenta, cria o leading case e aí ele vai, ele prossegue. Aqui não. A transcendência, e ela é dita que está sendo utilizada como filtros. Se lembram dos critérios que eu falei do STF? Que eu falo, ó, lá é filtro. No STF não é mais filtro. A transcendência é conteúdo dos repetitivos hoje. Ela não age mais como filtro. Ela é critério metodológico dos IRRs no Supremo Tribunal Federal. E aqui é a transcendência ela é filtro para quem eu escolho a causa que eu quero julgar. Eu escolho. Eu não imagino, num sistema democrático, num processo constitucional, que um tribunal tenha carta branca para escolher o que ele quer julgar. Agora, querem pior. No Supremo Tribunal Federal, a repercussão geral exige a manifestação de todos os ministros da Corte. Todos. No TST, no agravo de instrumento, é o juiz, é o juiz monocrático. Ele diz assim, não tem transcendência. Eu não olho nada. Ou seja, não quero julgar, não me interessa, isso ideologicamente, não gosto, ponto e acabou. Inclusive, tem gente dizendo que não tem transcendência, inclusive em direitos da personalidade. Mas ele escolhe, não tem recurso contra isso. Não agravo. Não recurso de revista. Se ele reconhecer a transcendência, se ele não reconhecer a transcendência caberá agravo para o colegiado e a parte terá cinco minutos para sustentar a transcendência. Os senhores podem imaginar como isso vai funcionar. Agora eu pergunto, o Tribunal Superior do Trabalho, por força de lei e da Constituição, tem por função precípua uniformizar a legislação federal do trabalho. Se a primeira turma disser que não tem transcendência no tema A, e a segunda de que tem. Quem que vai uniformizar isso? A, a sessão de dissídios individuais que eu integro é uma sessão de mérito, só julga a tese. E essa mudança se deu em 2007, porque em 2007 nós, nós até lá nós podíamos revisar a admissibilidade dos recursos de revista na turma. Em 2007 nós dissemos que não. Quando a turma decide, está encerrado. Com a, admissibilidade. Agora, quem é que vai dizer? Nós vamos agora dizer, uniformizar se tem transcendência ou se não tem transcendência? Esse vai ser o papel do Tribunal Superior. E a colegialidade? Como fica? E a irrecorribilidade das decisões? Como é que eu posso entender que isso seja constitucional? Constitucional. Decisões irre irrecorríveis. Sabe o que isso leva politicamente, e vou dizer francamente aqui para os senhores, sem nenhuma, sem nenhum medo, lobby dentro do Tribunal Superior do Trabalho. Hoje as grandes empresas sabem que pouco importa ela ficar aqui na demanda com os senhores, porque se ela conseguir uma transcendência e botar a tese dela dentro do TST, e essa tese passar, o Brasil está vinculado. Isso é o controle do judiciário, através dos tribunais superiores, especialmente do Tribunal Superior do Trabalho. Lamentavelmente, me desculpem dizer isso, nós, muitos de nós que estão lá, que está lá, não queriam esse instituto. E nós estamos a abraços lá para saber o que vamos fazer com isso. E eu tenho uma tese, eu sempre entendi que tudo tem transcendência. Se está lá no tribunal, tem transcendência. Alguns vão fazer piada, mas tem trabalhador pedindo sapato no tribunal superior. Você imagina se um trabalhador precisou entrar em juízo para garantir que ele tenha o direito de ter a reparação do seu uniforme, que ele não tinha dinheiro para pagar. Parece que a nossa justiça não é a justiça de comuns, de iguais. É uma justiça de desiguais. E vai ser de desiguais, porque ninguém se igualou através dessa lei. Essa lei retoma um princípio anárquico que o direito do trabalho foi através da, da, da revolução da instituição da CLT, que era o rompimento com o direito civil. Ele rompe com o direito civil como um ramo anárquico porque ele subverte os princípios do direito civil para estabelecer na lei uma igualdade que não existia na realidade ou de fato. E agora... Nós temos uma outra perspectiva que está escrito ali, que eu, pergunto, que eu disse aos senhores. E a jurisprudência? Na Lei 3.015, ela era meramente persuasiva. Nesta lei, a jurisprudência tornou-se toda ela vinculante, embora não tenha os motivos determinantes, porque um dos requisitos da antecedência é decidir, contrariamente à jurisprudência do tribunal. Se eu decido, contrariamente à decisão do tribunal, tem transcendência, obviamente o resultado é certo. Agora, o caso interessante, eu já me referi aí ao filtro, como funciona. Eu faço uma referência à relevância da questão federal, que foi origem no Supremo, em que trouxe pela primeira vez esses conceitos, que não, não preciso me debruçar, mas vamos às críticas. Ausência de transparência e absoluta discricionariedade que empodera o Tribunal Superior do Trabalho. Eu tenho usado até uma, uma metáfora, muito dolorosa, que é dizer o seguinte, eu acho que não tem mais 24 tribunais regionais, tem 24 ministros, que tem todo o poder dentro do Tribunal Superior do Trabalho. Eles decidem, escolhem o que eles quiserem e julgam. Em colegiados de três para, possivelmente, um colegiado de 14 depois, se chegar a uma distonia de tese. Bom, se faltar repercussão, não se examina os requisitos de cabimento. Ou seja, aqueles que não se interessarem por determinados temas, simplesmente dizem assim, não tem repercussão, não cabe recurso, acabou. Terminou, limpei o gabinete, zerei meu acervo, estou bem. Se tiver repercussão, passo ao exame dos requisitos. Essa regula regulamentação, como disse os senhores, para mim não regulamenta nada. O tribunal ainda tem diversas dificuldades, não sabe o que vai fazer. Cada um está fazendo uma coisa até esse momento. Alguns se precipitaram, vários pararam, estão aguardando uma possibilidade de, de encontrar um caminho, um consenso, e não sabemos o que o futuro vai ocorrer. Uma lei excepcional, feita excepcionalmente, sem negociação, sem diálogo, sem nada, num período excepcional, o que se espera é que, se a democracia voltar, possa surgir uma lei realmente democrática e feita com princípios de equidade. Já disse o que acontece no exame do RR e do AIRR, a sustentação oral, e a irrecorribilidade e acerca das divergências. Por isso que, quanto às divergências, eu digo aos senhores, temos uma insegurança absoluta, quase que uma loteria. E um lado mais dramático... Impedimentos e suspeições de magistrado no julgamento de tese. Eu estou no, no tribunal, esse ano eu completo 20 anos do Tribunal Superior de Trabalho, passei por várias fases. E o tribunal sempre, antes da mudança do CPC, ele se pautou pela aquela ideia que eu fiz dos jus litigatores, ou seja, do julgamento da LIDE, do caso passado, do, do caso individual, intersubjetivo. Então os impedimentos eram muito... Claros, porque se houvesse a procuração, eu estava impedido de participar no processo. Agora o tribunal está julgando teses. Quando ele vai para a SDI, ele julga teses. Ou seja, eu não estou julgando um caso concreto. Quando eu extraio um IRR, um IAC, os Amigos Cures, eu defino a tese que vai ser julgada. Aí eu pergunto, como fica a questão dos impedimentos e suspeições? E se por acaso eu tenho um parente que advoga num outro processo a mesma tese? O impedimento é subjetivo? Ou ele é objetivo? E a suspeição? Afinal de contas, tem alguém muito próximo, com um conflito de interesse, que tem oportunidade de dizer para mim ou de defender uma tese. E o sistema processual não se preocupou com isso. Ele trata ainda do impedimento e a suspeição de forma subjetiva. É esta a transparência e a lisura nos tribunais superiores? Esse é um problema. Esse é um grande problema. E aí a reflexão é para que os senhores pensem a respeito disso. E algumas hipóteses que eu entendo que é meu juízo serão... É, eminentemente de transcendentes, ou seja, discussões de competência material, ações coletivas e matérias repetidas ou de relevância. Por fim, extrapolando o meu horário, eu sei que eu cansei, o tema foi meio aberto, mas eu eu quis dar aos senhores um panorama sobre as dificuldades do exercício da magistratura. Eu nem toquei muito na questão do relacionamento com a imprensa, mas mais aquilo que nos desafia no dia a dia na avaliação das nossas decisões. Mas fica uma mensagem: a mensagem é que grandes desafios exigem grandes homens, grandes mulheres. Graças a Deus hoje grandes mulheres. Os esforços são realmente hercúleos. Qualquer um que queira lidar com o direito hoje precisa ter garra, determinação, disposição para estudar, esforçar, adquirir habilidades e para enfrentar esses desafios. Enfim, parafraseando Gadamer, quando diz que só encontra, ele fala a verdade, eu digo justiça, quem procura por ela. No atual contexto da contemporaneidade, só encontrará, diz Gadamer, verdade, eu digo justiça, quem procurar por ela e estiver disposto a se esforçar para encontrá-la. E só assim poderemos ter por realizada a conciliação entre segurança e justiça, de modo a permitir que possamos ter esperança na evolução do direito e o seu papel de pacificação dos povos. Enfim, somos nós os responsáveis por isso. E, necessariamente, digo aos senhores, ser juiz, o sou há 31 anos, é um sacerdócio, não é um emprego. E eu espero que os senhores, a partir de agora, eu já estou terminando a minha carreira, que os senhores construam esse novo país que se avizinha nesse ano de 19, com muita esperança no que as eleições nos dirão, que trará um novo país e um novo tempo. E os senhores fazem parte dele. Muito obrigado.